Cara, nesse vídeo de hoje eu vou te falar sobre pessoas que dizem que postar todo dia é impossível, cara Eu vim falar sobre isso, cara E sim, dá pra postar todo dia, ao contrário de que muita gente pensa, velho Mas se você está interessado nesse tema, assiste o vídeo até o final e bora pro vídeo, cara Enfim, dá sim pra postar todo dia Claro que tem tempo ajuda, meu amigo Ainda bem que eu tenho tempo Mas nessa quarentena, né Quase todo mundo tem tempo, meu amigo, até porque, né, tem gente que ainda trabalha na quarentena, por isso que eu disse quase, né, infelizmente. Então eu vejo youtubers aí dizendo que não dá pra postar tudo de jogo com qualidade e tal, e eu sou um exemplo de que dá sim, meu amigo, só tentar. Claro que meus vídeos são curtos, mas mesmo assim, é claro que é possível, meu amigo, basta você não procrastinar e se dedicar e também ter um pouco de tempo, querendo ou não. Eu acho que quando essa quarentena parar, eu não vou poder mais trazer essa frequência, infelizmente. Mas o que é isso? Porque eu vou ter mais coisa pra fazer. Logo, essa quarentena ajuda sim no meu canal. Então aproveita essa quarentena pra postar todo dia, porque o seu canal vai crescer mais rápido. E eu sei que nem todo mundo edita, grava ou faz curtir igual eu. Sei que tem gente que trabalha, que faz outras coisas na quarentena. Mas se possível... Possível, faça vídeos todo dia vai sim ajudar seu canal, mano. amigo E acho que postar vídeo todo dia Que torna o vídeo genérico Não torna, meu amigo Que torna o vídeo genérico É o roteiro e a edição Nada a ver com o horário Então, se você gostou desse vídeo Também tem algumas dicas Aí pra você conseguir trazer vídeo todo dia Compartilha pra mais gente pro YouTube Não matar meu alcance Então gente Tchau, galera